E aí, pessoal? Aqui é a Paloma, eu estou jogando nas casuais Eu estou jogando com Downcine. é Estou enfrentando né, o Mel Gibson Que é um nome carinhoso Que eu dou pro Mel Gibson E ele é o conhecido Conhecido como Embaiso É o Bison Também Eu não sei se tem outro lugar que chama ele diferente É o... O ditador, né? Da Xadalu. Eu tô tomando uma surra. Pois todo, tudo que eu levei do eu vou dar. Eu vou sumir, vou dar perna, vou dar mão. Vou dar magia. Eu tô tomando na minha vida com esse daocinho. Eu vou tudo. Ô, oh, pai! Eu devo ficar tá me esquivando aqui mesmo. Meu, o Bison pra enfrentar é complicado, mas eu vou apertar aqui os botões, <risos> <Tô> brincando, eu <risos> vou jogar direito. Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já! Não! Hum, e não me deram nenhuma chance. Round two. Vai O round não tá aqui, não acabou. Vou dar a pasta aqui. <risos> oh! Eu tenho que sair desse canto! Eu vou dar o um comeback. Com pra trás da magia. <risos> oh, enganei! Eu tenho que prestar atenção, aqui, senão eu vou morrer. Tô aqui! <risos> oh, eu <desse> tô lado. <risos> Para aí e tentar. Vou a minha magia aqui é antes que ele me mate. Eita! Fica tá aqui na defesa. O uh, tá de louco. Pior que eu nem soltei o meu CA. Vamos melhor nesse segundo round. Oh. Oh. Um, oh. oh. ali. a não. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Tota lá. Tota lá. joga com o sim. Deve gostar bastante. Né? O Envison também. Tem. Gente, mas que, que luto, Não deixa nem eu ficar defendendo. Eu de atenção agora. Agora vai ficar Vou magia. Tá esperto. de cima espaço. Só é um risco pra matar. Fica aí, ó. Aguenta aí. <risos> meu pé. Final <Calo> round. Fica lutando assim. <risos> então, bom que a gente aprende os golpes. Manda carreira, não, mano. Joga de arreia. Arrombar. E cada kill. Tá doidinho. Tudo bem que ele é de mal, né mas... espera Eu acho que ele viu que era o um dauxinho, hein? Não. <risos> toma. Bolinha que bate no chão e sobe. maravilha. Oh. Ah, não, não, não. Ih, vai ficar de... E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e deixar seu like. Até a próxima. Tchau!